Olá pessoal, meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. A dica de hoje é para te ensinar a aprender o sinal de boa tarde. Mas para você que não viu o vídeo anterior de bom dia, acesse antes e veja para você aprender o sinal de bom dia. Vamos lá, vamos imaginar uma situação, você está lá no seu trabalho, e aí o seu chefe chama o seu novo colega de trabalho, só que ele é surdo. Como dá boa tarde para ele? Vamos lá? Vamos aprender o sinal? O sinal de bom, eu já ensinei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Abre a palma da mão, fecha todos os dedos, coloca próximo a boca e abre todos os dedos juntos. Bom e boa. Agora o sinal de tarde. Abre a palma da mão, encosta, ó, junta todos os dedos aqui e com o braço tá? esticado, vocês vão abaixar assim. Esse é o sinal de tarde. Então, boa tarde para o seu colega de trabalho. Só que, e se ele começar a fazer um monte de sinais achando que você também sabe? É só você falar. Calma! Eu aprendendo libras. Gostaram, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar o sinal de boa noite. E não esqueçam, se inscrevam agora no meu canal para receber novos vídeos com novas dicas. Até mais! Bye, bye!